Olá, meu nome é Cássia, eu sou casada, tenho uma filha de um ano e sete meses. Eu trabalhava fora e depois da maternidade eu fui demitida. Eu comecei a procurar formas de trabalhar pela internet dentro de casa para poder ver minha filha crescer e cuidar dela. Foi aí que eu conheci o curso da Mila Pádua, o Rota do Conteúdo Academy. Esse curso ele mudou a minha forma de utilizar a internet, de de pensar em formas de trabalhar, é, eu fiquei muito feliz em ter a oportunidade de fazer esse curso. Hoje eu trabalho em casa, eu cuido da minha filha, cuido do meu esposo da minha casa, eu trabalho nos horários que me convém. eu atendo três clientes, eu faço tudo pela, pela internet. Estou bem satisfeita com aquilo que eu faço, cada dia eu gosto mais. E você, tem procurado formas de trabalhar pela internet? Vem conhecer o curso da Mila Pagas, tenho certeza que você vai gostar. Um abraço.